Porque ver meus, meus amigos esquilos é uma, uma das coisas que eu descobri. Não sei se estão por aqui, não. Descobri aqui em, em Panamá que tem muito esquilo que também. Aqui nessa, nessas árvores aqui assim, nessa, nesse corredor de árvores que tem aqui, tem uma família de seis esquilos que ficam passando por aqui todo dia de manhã. Pode, eu acho que eu já cheguei atrasado já. Inclusive eu vou explicar a vocês aqui como é que vai ficar esse novo formato do canal. Vocês viram que começou aí mostrando a hora, né? Geralmente a gente vai fazer uma gravação a parte da manhã, quatro gravações por dia, a parte da tarde e mais tardinha e à noite. Mostrando nosso dia a dia assim. Estando em casa ou não. Comentando algumas coisas. Oi! Acabei de acordar, cara de, de monstro! <risos> Aqui é um, é um meio que um, uma, uma, uma ponte para eles, aí eu, eu botei isso aqui, que eu tenho que ficar porque eu nem sei como é que está, né, tá vendo aí, é, é alpiste, alpiste não, é, grão, de bico. É, grão de girassol, botei para eles pegar. acho que eles não viram ainda não, já, já tinha sido fecha, acho que tem que colocar mais lá para cima, né, Não tem escada aqui, Eles geralmente passa aqui mais cedo, né? Mas eu escutei esses sons eu pensei que fosse eles. Eles passam aqui fazendo um barulho danado. Gritando, brigando, saindo a porrada. Isso aqui é uma... É uma área que tem aqui atrás de casa do governo. Que... Tá parado aqui, não sei o que vão fazer aqui, não. Mas geralmente é... Olha o tamanho da graviola que já está, se vocês viram aqui, viram onde já mostrou a graviola? Aqui se chama guanábana. Guanábana, alguma coisa assim, Guanábana. Pezinho de limão, está acabando de limão já, está começando a ficar as folhas amarelinhas. Está começando a... Se bem que tem outros nascendo, uns estão acabando outros nascendo aqui ainda, né? Está nascendo, está crescendo. Tachinha embolada né? Gata panamenha, foi a primeira a, a se tornar panamenha. Vem pra o burrinha? Vai lá, ô. Vai. A gatinha panamenha, altamente, altamente identificada, ó. Altamente identificada. você aqui está um dia nublado. Cortou? Aqui vocês podem ver agora o jardim com uma câmera melhor, né? Só ah. esse tipo de clima aqui é bem, bem diferente. Aqui, aqui geralmente tem um calorzinho, está batendo uma, que é o nosso barriadozinho. Está batendo uma brisazinha que é rua sem saída. Tá batendo uma brisazinha tão gostosa. Assim começou mais um dia em Panamá. Mais um dia sem fazer nada. Por enquanto. cena típica né, aqui de Panamá, céu sempre preto, a chuva presta a cair, isso aqui ó, pra lá é a casa do Sandro né, lá já tá caindo o Toró já, é, é Sandro que faz a chuva lá ó. Sandro da família Trapo, ele faz a chuva lá e produz na casa dele e manda pra cá, tá certinho na direção da casa dele ó. <risos> Tá, fugiu? Não, tá gravando. É. Vocês podem ver que aqui pra trás, ó, tá tudo claro ainda. Mas daqui a pouco cai o Tororó, né? Daqui a pouco cai o Tororó. E... Não, mas daqui a pouco o Tororó chega aqui. Vocês estão vendo ali atrás umas guinjazinhas? Eu não sei como é que. Depende de cada parte do Brasil. Lá no, no Rio de Janeiro se chama guindia. Bem aqui, ó. Vou mostrar aqui o dedo. Aqui. Essas guindas ali é o local preferido de cair raio. Por isso que tem aqui aqueles barulhão. Tem guindia aqui. Aí vem o fio passando aqui. E tem uma guindia lá atrás também. Então nós estamos no meio de. Um lugar que. Sempre está caindo raio. E é sempre barulha, barulheira braba, né? durante tá na casa da vizinha agora ela tá vendo ó, já, fez, já fez amizade com, com a vizinha aqui né mas tá lá com ela agora fazendo uma uma charla uma charla informal tá pensando em aparar essas plantinhas aqui botar quadradinho igual aquela do vizinho assim fica com pena de matar as florzinhas tá tão bonitinha. Aqui, tem, aqui em Panamá tem o hábito de usar essas plantinhas aqui. A maioria embaixo também tem, a vizinha da frente também tem. Ó. Eles costumam usar essas plantinhas aqui na frente, fica bonitinho. Aí eu ia cortar uma barboleta. Vem cá a barboleta, barboleta panamenha. Tem um tipo de passarinho aqui, que parece um corvo. Mas eu não sei, quero, quero pegar ela, não quer parar. Tem um passarinho aqui que ele é típico panamenho. Um passarinho preto parece um corvo. Acho que, é que apareceu hoje no vídeo mais cedo. Vai passar pra onde, filha? Oh, no no Timo. No Pegou seu passaporte? Ela ela não tá comendo. Vai pegar seu passaporte? Não pega seu passaporte, não? Tá não, qualquer coisa eu não aqui pra você. Ah, tá. Fala que você é a mulher do Leandro. Fala assim, ó. Você fala assim, ó. Eu sou a esposa do Leandro. Leandro é o fuzileiro que vocês param toda hora. Aí eles vão saber. Enquanto essa borboleta veio aqui, né, abusada. A na minha mão. Vem cá, babuleta. Vem cá, babuleta. É, é muita pretensão na minha parte, né? Querer que, que ela pare na minha mão. Durante ela com a menininha ali da vizinha, ali no Tino. O Tino é nosso... Nossas, nossas vendinhas que tem aqui. Mercadinho. Ah, aqui na esquina. Foi ali. Virou à direita. À esquerda, no caso, né? Chegou na esquina. Ah, ai, ai. Estamos agora aqui se preparando para poder... Assistir o filme... Se a gente puder ver o filme, né? Esperar sua mãe chegar... Oh. Respeita, é seu público. Respeita meu público. É seu público que vai te assistir jogando futebol do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Jogando Flamengo? Ué, se você chegar na seleção do Panamá como você quer, ele não te vê do Brasil não? Quando vê a seleção jogando? Então depende de você, meu querido. Só depende de... Aí, aí, aí, ó. Fugiu de novo, ó. Sem vergonha, corre. É, aí fugiu aí, Você já viu o gato a fugir fazer isso? Ô Sachinha Tu fugiu, panaméia? Vem cá, conversa comigo aqui Geralmente quando o gato foge Ele tem que fazer o quê? Ele tem que sair vazado pro mato Não, o mato tá lá Por que, que tu vazou e ficou parado aqui? Hein, ô fujone? Tá um pra galera aí E aí, galera? E aí, galera? Tranquilo, é? Tudo de boa na lagoa? Tudo de boa? Fala com o pessoal. Hein, Sasha? Dá oi. Dá oi. Dá oi pra galera. Hum? Dá oi, pessoal do Brasil, eu sou mais educada. Dá oi. É muito linda, né? Foi... Um pouco difícil trazer ela pra cá, né? Mas foi a primeira que para aqui. Né? Foi você que se tornou para mim primeiro? Não, não quer papo, não. Ela quer ficar no momento dela relax. Oito e meia. Tô aqui no meu zap com os amigos, conversando. Jogando um pouquinho. Aqui é o meu, meu setup no setup porcamente de computador. Vamos ver como é que tá a noite aqui na família. Na família Reisen, Panamá. Então, deu foco agora. Ver hum. o que, que o povo tá fazendo aqui. O que é isso aqui. Onde é o nasceu está ali? Em casa. Com a Steve. Eu já.. Todo mundo comendo, vendo oh, Ai, sériezinha. Comédia romântica? Sério? Só que ah, eu sei que é dead, Drupedez, -dead, drup dead, Ah, é uma gordinha que, uma magrinha que foi com corpo de uma gordinha. Você está de louco E agora vive no corpo da gordinha comendo de tudo. Está comendo as coisas? Isso me torna com o egocêntrica? Não, apenas uma. Aqui é o corredorzinho da Sasha, onde ela fica fazendo suas necessidades, comendo e se arranhando aqui. Vamos ver se tem vagalume hoje na noite, Panaménia. É, aqui nós temos que improvisar, né? Ai, ai. Bom, falei com vocês, choveu. Deixa eu ver se dá pra ligar a lanterna. Ah, dá. Como tava chovendo, acho que nem tem vagalume aqui na noite, Panaménia. Isso não é vagalume não, tá? Hoje tá chovendo, não tem... Vamos lá pra frente o processo aqui vai funcionar da seguinte maneira aqui é onde a gente faz o, os como e debzinho, toda segunda, terça funcionando é o procedimentozinho vai ser aqui da seguinte maneira como eu estava falando com vocês de cedo eu vou gravar três etapas a nossa nosso à noite todo iluminado direitinho né? só que aqui não pega muita iluminação eu e o que gravamos três vídeos por dia, não vão ser quatro, não vão ser três vídeos por dia, cinco minutos de manhã, cinco minutos à tarde e cinco minutos à noite. E nesses vídeos a gente vai tentar passar para vocês nosso dia a dia comum, sem ter que mostrar nada de o que a gente estiver fazendo, se a estiver no shopping, se a gente estiver andando de ônibus, se a gente estiver em casa fazendo nada, estou convidando vocês a participar. Da gente do nosso dia a dia, vocês vão participar aqui como definitivamente, como um membro da família, não vai ser como a família Trapo, porque a família Trapo é, faz uma coisa assim mais elaborada, né? Você não tem uma câmera melhor, ele já tem um, uma técnica apurada para isso e bota ali uns, uns efeitozinhos maneiro lá. Ele tem um, ele acompanha assim alguns canais de, de, desse tipo de, de vídeo lá de blog, de vlog diário em casa lá no, nos Estados Unidos, e ele faz baseado nisso aí o nosso esse aqui um dia a dia comum de uma família brasileira de uma família brasileira que vou mudar o nome do canal também o nome do canal passará a ser Mi Vida em Panamá só que escrito em espanhol porque nós queremos alcançar também o público panamenho eu descobri aqui que o público panamenho me desculpe cabelo tá gente eu tava conversando lá com os amigos lá no WhatsApp lá do Brasil e tal e tava só da mas é é, o bom da coisa é isso, é a naturalidade, né? E a gente quer fazer uma coisa assim, bem, bem simples, e fazendo vocês participar da nossa vida, né? deixando aqui um relato, como se fosse um relato diário, um, um diário virtual. Né? Botando aí cinco minutinhos na parte da manhã, cinco minutinhos da parte da tarde, cinco minutinhos da parte da noite. Espero que vocês gostem, né? Dê aí um feedback. Não vamos ficar conversando muito, não vou falar assim de assuntos técnicos, de, de coisas assim mais diretamente. Vamos simplesmente passar a informação que estiver acontecendo no nosso dia a dia. Né? Se eu estiver puto com a Verana, se não tiver puta comigo, vocês vão ver ela de cara emburrada. Talvez também eu não grave, porque às vezes nem eu e Neto estamos com saco para gravar. Enfim, uma coisa que vocês sempre vão ter aqui nesse canal é sinceridade. Nua e crua, beleza? Não é que de tempo. Cinco minutos. Então deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse novo tipo de gravar, dessa nova forma de gravar, se for um novo formato. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Eu achei interessante que a gente vai ter um conteúdo diversificado. Não vamos ter deixado de colocar vídeos, vocês vão saber o que a gente está fazendo e o que a gente não está fazendo, né? Porque, como a Verônica sempre fala, ela não posta nada porque não tem nada interessante para colocar. Mas eu falei para ela não, Verônica. A questão não é ter coisa interessante. A questão é que as pessoas querem ver a nossa vida aqui em Panamá, como que a gente está vivendo, o povo quer se inspirar, o povo quer ver como que é o dia a dia de uma família brasileira, recém-chegada em Panamá, e vivendo toda essa diferença de cultura, diferença de horário, diferença de língua, né? de uma forma bem simples mesmo. Eles não querem saber só quando a gente for no shopping, só quando a gente estiver no Cairron, quando a gente estiver comprando alguma coisa, eles querem ver o nosso dia a dia. Por isso que eu dividi o dia em três partes, vamos gravar cinco minutinhos aleatórios de cada parte desse dia e vamos botar para vocês, valeu? Deixa aí nos comentários um feedback, que vocês acharam, o que vocês podem sugerir também, porque o povo ele, eu percebi que ele gosta muito dos brasileiros, muito mesmo. E acho interessante colocar a nossa vida também, né? deixar divulgado a nossa vida aqui, o nosso dia a dia, para que eles possam ver... Até tem pessoas aqui, lá no campo de futebol, onde meu filho está treinando, que me disseram que querem aprender a falar em português. Quem dera, né? Quem sabe aí eles não podem já praticar um pouco o português, assistindo nosso canal aqui em Panamá.